Mas o, o avião, o helicóptero é ferramenta de trabalho, uhum. não é pra, Prazer, pra se aparecer, lazer. pra fazer é, nada, nada, nada. Mas um ah, não, tem tempo, é, é, ah, não tem tempo pra isso. Oh, é... Tá, e aí continuou? Oh, Jatinho, acabou? Peraí, rapidão, rapidão. Ah. rapidão. Esse, esse helicóptero, vamos dizer que você saia daqui de São Paulo. Até onde é seguro ir no Brasil com esse helicóptero? Não, um helicóptero, eu tenho um helicóptero que sai de Brusque e vai quase até Rio de Janeiro. Boa. Caralho. É. Vo... caralho. Ah, não boa. é. Vou é Vou em cima das nuvens. É GPS. Todo, todo, todo. E o jato então, vai ele... para qualquer não, lugar do O Brasil. jato uh, tem os que voam em lugares menores, lugares maiores e lugares mais longe. A gente adquiriu o último jato porque eu t... eu quero voltar a fazer o que eu fazia no começo. É visitar mais feiras internacionais. Ah, o jato é internacional. É, isso aí é, tipo... é, visitar lugares onde eu parei um pouco de ir, porque tudo, tudo é muito demorado, né? Então, às vezes, você precisa de uma feira internacional, leva a tua equipe, né? É Ou eu tenho ido, ido para a inauguração, por exemplo, a gente vai à inauguração Luiz do Maranhão. Eu vou com o jatão, ponho 15 pessoas dentro. Aí vai diretor, aí vai marketing, aí vai supervisor, aí vai todo mundo. Legal. Chega um dia antes olhando a loja, tá errado aqui, tá errado ali, arruma aqui, construtor, né? Aí a gente já pega aquele dois, três dias, já viaja para outro lugar, né? Você tem aquela, aquele velho ditado, né? O gado só engorda com, o olho, do com dono. o olho do dono. E eu tô em cima, e eu e nosso pessoal tá em cima de tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo que imaginar. Tá. assim? Boa. Tem mais Não. aí, já. Mais uma propaganda. É, somos a... Uh, Hams Grill. Mandou. Somos yeah. uma... F... Hams Grill. Hams Grill. Hams Grill. Ah. É. Somos uma franquia alimentícia nascida em Brusque, no Santa Catarina. Prada, assim como a Havan. Gostaríamos de convidar você a ser um franqueado Hams Grill. Instagram Grill. H-A-M-S-G-R-I-L-L. H -a -m -s -g -r -i -l -l, Facebook barra Hams Grill. E gostaríamos de ver... Nossos restaurantes nas lojas da Avan também. Por que não? Luciano, dá uma é, moral. Um shopping, o cara tem um shopping, cara. O cara tem um shopping, Olha <só>. <risos> <risos> que lá me visitar, hein? Você que é de Brusque, <risos> já tem um nomezinho acertado aí. Né? Tira uma foto aqui do programa agora que tá vendo aí. <risos> né? Já põe esse videozinho, <risos> Já põe o um videozinho. Só. O Luciano me convidou para conhecer ele aí, tá? De repente fizemos um negócio. Que boa, cara. É. Tá, o próximo foi a Andrea Bijaldi falou não te pesa nem um pouco a consciência fazer um falso discurso patriótico tendo parcelado sua dívida de 168 milhões com o INSS em 115 anos e financiando jatinho usando dinheiro público falar de burocracia exagerada quando se tem denúncia de exploração do trabalho é o cúmulo Ó olha só olha só a narrativa né tu imagina uma dívida de 168 milhões Financiado em quantos anos, que ela 115. falou? 115. 115, 115 vezes 12. É uma coisa de matemática, simples. Né? Isso que eu digo, que as pessoas têm que ter cérebro para pensar. Né? De preferência. Pra... É, preferência <risos> né? é, daria 1.380 meses. certo? 1.380. 168 milhões. Olha, olha só que absurdo. Dividido por 1.300... e quantos meses? 1.360. Né? Daria... 120 mil reais por mês. Alguém que paga 300 milhões por mês de, de impostos esse ano estaria preocupado tá em pagar cadane, 130 Deus mil. É café. Mas de onde saiu essa notícia? Não, é, é, é as narrativas montadas, às vezes por jornais, ou por pessoal que não. não acho que eu estou assim, atrapalhando um pouco a vida deles, né? Aí soltam isso, aí esse pessoal. Que tem cérebro pequeno, vê o um negócio e acredita. Como é que alguém, 168 milhões, para pagar em 125 anos, multiplica pelo número de meses, dá 130 mil reais por mês? Se, quem paga é, 3,5 bilhões por ano, fatura 14, 15 bilhões, está preocupado com 138? Não faz muito sentido não. econômico. Né? Ah, eu, eu vou... E o Jatinho, você não comprou com o dinheiro do BNDES igual não, no seu Não, nome? não, comprei com meu dinheiro. Né? <risos> é, e outra, né? Não é, deu é, é umas... nada, da van. É, da, van. da, van. da van. Papo van. de meu dinheiro, né? Nossa, dia... Não, mas assim, há umas histórias. <risos> Agora, assim, ó, eu, eu. A gente. Uma empresa, um empresário, ele às vezes vai para lutas contra o fisco. Vai lá, recebe multa, a lei faz errada. Não é isso que acontece? Uhum. Então você vai discutir. Enquanto você está discutindo. Determinadas multas, atua, autuações ou leis, você pode estar discutindo isso. Nós ganhamos recentemente um tributo PIS com fim sobre o ICMS. 400 milhões de reais. Avan ganhou, ano passado. Ganhou de. Ganhou de volta. Ah, Não, de volta. Ah, de volta. É, o do governo.